Olá, eu sou Melissa Lorange e bem-vindo a mais um Chá de Melissa quando, pela primeira vez na história, eu vou entrevistar uma pessoa que ganhou alguma coisa. E não alguma coisa, algumas coisas. Com vocês, a rainha da Cinelândia em exercício, Miranda Lebrão. Ah! Bom, eu gosto de começar essa entrevista perguntando por que o nome Miranda hum. Lebrão, que é abre grande. É. E qual o seu problema mental para fazer drag. Vamos começar pelo nome então. Miranda veio por conta da Gretchen. Foi real por conta da Gretchen. Tô muito e feliz com essa informação sem brincadeira. Tô contemplada, Foi hashtag por conta da, contemplada. Da Gretchen. E eu já tava me montando há um tempo sem nome. E aí precisava de um nome, porque as Sim. pessoas precisam de um nome, aparentemente. E eu tinha descoberto que Roberta, Miranda e Gretchen eram familiares. E eu não sabia, vivi 30 anos da minha vida sem saber disso. Antes do programa, hoje Gretchen, a gente começar. Muito tempo antes. Muito tempo antes. E aí eu acabei escolhendo Miranda e eu fiquei como Miranda por um bom tempo, só Miranda. E aí o Lebrão veio por conta de um de um trabalho que eu ia fazer e precisava de um sobrenome. E eu enrolei muitas semanas para conseguir um sobrenome porque eu não queria um sobrenome e aí me ligaram e falaram você precisa escolher um sobrenome agora e o edifício do lado de onde eu morava era edifício Lebrão e eu tava passando na frente na hora que eu tinha que escolher o sobrenome e aí eu falei hum, Lebrão, eu gostei do nome, é Lebrão, Lebrão e aí foi por conta do edifício mesmo foi por obrigação por obrigação e sorte né porque combinou com você é... eu digo para as pessoas que é uma brincadeira com Lebrão mas com... é mentira, foi por obrigação e aí eu acabei pegando o o edifício. Eu preciso que, de Que inclusive tá fica uma na Nação de leve. Fica na rua André Cavalcante, na Lapa, o edifício Lebrão. Era de vovô. <risos> Era de vovô. Jura? Não. É, não ah, ah. Tá. Não sou da família Lebrão. Existe uma família Lebrão, eu tô chocada com Existe uma coisa. família Miranda Lebrão. Te juro, eu fui a fuçar no, Facebook, no sites, na internet. Miranda Lebrão é um sobrenome. Então você pode chamar Melissa Miranda Lebrão. Posso. É assim sei que a gente casal, eu vim de lésbica, que é para fazer a convidada depois. É, qual é o seu problema? O meu pra fazer problema drag? Porque é que não uma pessoa, uma pessoa que tá de bem com a vida, ela não pode fazer drag. Não é possível, cara, tipo, tô, tô bem. Eu, não tenha descoberto ainda. eu tô bem, e aí eu vou fazer drag. Não existe. Isso. Você você é a primeira mas pessoa. Mas eu acho não, mentira. Eu eu acho que é verdade. A gente sempre tem um descompasso quando começa a fazer drag. O meu foi para, acho que foi para suprir algumas coisas. Não sei se era bem um problema mental, mas talvez um problema emocional, com certeza. Foi, foi um processo de descoberta e de... Não foi nem processo de aceitação, foi um processo de contentamento. E a aceitação eu tava ok, mas eu tava num processo de contentamento. E aí agora você tá contente? Bastante. Que bom. Tá Feliz. bonita, né? A pessoa bonita ah. assim não pode estar tá descontente com a vida. Não pode, impossível. É a pessoa bonita dessa tá descontente com a vida. Vem cá, conta do rival que você venceu. Eu perdi. Você também perdi. E depois eu ganhei. Aí depois eu não, não ganhei não. É. Eu participei da segunda temporada. Você foi da segunda temporada também? Fui foi fui da primeira. Ah. Gente, Onde gente, só passava se... uma pessoa. Por isso que eu não passei. Eu fiquei Era em segundo. Só um é o Soul Raven dos concursos. Fiquei em segundo em todos que eu participei. Não, eu participei da segunda temporada. É... Fui eliminada pela Shana Meneghel, que é uma drag que eu não suporto. Não, não gosto nem de mencionar o nome. mas podia cortar essa parte para não dar ibope pra ela. Tá bom. Shana, é... você foi cortada dessa parte. Tchau. É, participei da segunda temporada e foi muito legal porque eu lembro de ter entrado nessa temporada dizendo que eu queria perder eu, eu você conseguiu eu, pois é foi Poxa, foi, uma, foi, foi uma, uma mega conquista porque eu tava no processo de terapia <risos> que eu vinha não eu, eu tinha eu tinha o hábito de as coisas darem certo e aí eu vinha num num, num período em que as coisas começaram a dar errado e eu descobri que eu não sabia lidar com com não que eu não sabia lidar com a perda não sabia lidar com a frustração e aí eu fiquei frustrado por não saber lidar com isso. E quando eu entrei no concurso, é, eu passei na primeira fase, e aí na segunda eu pensei, seria muito bom perder um palco muito grande. Porque eu acho que eu talvez eu conseguisse aprender alguma coisa. E... Foi bom? Foi, foi. Eu saí já naquele dia muito mexida, muito, muito, assim. É, porque o palco e essa essa o fato de você não não conseguir passar, enfim, sei lá, é... Dá aquela, aquela aquele friozinho, aquela fragilidade de que você estava exposta e que você falhou. E lidar com a falha, era, pra mim, era um, um problema na época. E foi foi muito interessante, eu consegui... Eu eu digo que eu consegui aproveitar mais, a vez que... Ó o barulho! A vez que eu... Tá, não podia ter falado isso, né? Agora, Agora eu tô, já tô... vai... Eu não vou cortar essa parte. Tá. É. Eu aproveitei mais é, quando eu perdi do que quando eu ganhei. Hoje em dia, você não precisa mais se preocupar com isso, você ganhar tudo, né? Não, ontem você perdeu. É ontem, disseram que eu não me esforcei. Ah, tá. É porque assim, quando você é boa, você não pode mais perder. Você, é nunca mais. É, não se esforça. É... é, você perdeu de sacanagem. Que absurdo. Não, foi disseram que eu não tinha me esforçado. Tava mentindo? Não sei. <risos> Mas assim, tem dias. Mas eu aproveitei mais é, nesse sentido de construção drag hum. quando eu perdi do que quando eu ganhei. É, Mas ganhar foi ótimo também, né? É bom, mas assim, termina, termina quando tá acaba. Naquele mas você momento... tem um reinado, você tem um nome pra botar aí. Mas o, o progresso que a gente faz na, no concurso, ele acaba quando acaba. Sim, justo. Pra todo mundo. Quem uhum. perdeu e quem ganhou, ele acaba naquele momento. O percurso que a gente vai de criação, de entrega, de... da de, de... correria mesmo de ter que preparar as coisas, ele acaba quando acaba. Então quem ganhou, quem perdeu. Quando fechou a cortina, a gente estava de novo, todo mundo no zero. Todo mundo no zero. É. Faz bastante... Gente, a filosofia. Eu uma pessoas aqui é. que elas, elas fazem terapia, então elas trazem coisas para acrescentar na entrevista, entendeu? Porque elas fazem terapia, não são que nem eu, que tenho meus problemas Sim, e faz. continuo carregando para sempre. Porque eu, inclusive, não tenho dinheiro pra pagar terapia. Me explica o Milkshake Festival, o que que é. Ah. Explica para as pessoas o que é, Sim. como foi e o que que você ganhou. E muitas perguntas, espera. O Milkshake é um festival holandês é, de música e ele tá no Brasil há dois anos, então esse ano foi a segunda edição. E é um festival enorme, assim, ele é... tinha três palcos gigantescos, tinha Gloria Groove, Pablo Vittar, é, as baianas e a Cozinha Mineira, só gente foda cantando... E eu tava no palco um pouco menor, mas o camarim <risos> era do lado, então assim, é, eu vou beber a vida do camarim delas, é basicamente isso. isso foi, é muito foi mais isso. importante foi do que isso. qualquer outra uhum. coisa. E, e eles fizeram uma drag com esse ano, então uhum. eles montaram uma exposição é, em parceria com a Natura, fizeram uma exposição linda, fizeram uma, eles construíram uma linha do tempo drag e aí contaram através de algumas imagens essa, essa linha do tempo, foi estava muito bonito, muito bem produzida. E teve o concurso é, Milkshake Brasil, que eles abriram inscrição. Eu me inscrevi por causa da Xana Meneghel, corta o nome dessa, dessa garota. É, e aí era uma votação do público, e aí eles escolheram. A, aí, as cinco mais votadas foram para São Paulo para poder participar da DragCon. E com participação, a gente fazia uma performance. Uma, performa, uma performance. Uma performance. Uma performance? Um show. Fazia um show. É, e nesse show, a gente tinha um jurado de drags brasileiras que escolhiam é, uma vencedora do concurso Milkshake Brasil. Eu fiquei muito feliz de, de ter ido, porque como foi voto do público, é, eu estava trabalhando no final de semana que abriu a votação, era um dia só, um dia, dois dias de votação, é, eu só fiz uma divulgação rápida nas redes e eu acabei indo porque a, o pessoal acabou votando mesmo, assim eu não tive tempo de, de ficar divulgando ou pedindo para as pessoas votarem. E eu tenho isso uma coisa para dizer, bom. eu estava em São Paulo no ato das, das votações, eu tava na oficina da Malona, e as pessoas ficaram enlouquecidas no seu vídeo contando moedinha pra comprar o latão. Uma de Latão. E no vídeo da Xena, mãe, com mãe, o queijo coalho, eu... não é isso? É. Eles era, ficam, não, era, um... era um espetinho. Era um queijo coalho e um biscoito... como é que chama? Globo? Um biju. Tava todo mundo na oficina da Malona, espero que ninguém se importe de eu estar contando isso. Enlouquecidas em vocês, assim, tipo, eu tenho que votar nessa pessoa do espetinho, dessa pessoa das moedinhas pra comprar a Antártica, que não sei o que. É. Enfim, a tem gente um apelo com... aí. Tem, tem, tem. A gente fez o vídeo e pensa, mentira. É, esse vídeo, inclusive, é o projeto daquelas gazelas. Daquelas gazelas, que, que eu sou eu, Xena, Coquendra e Rura. A gente decidiu é, montar pequenas histórias em, em espaços. É, Públicos ou em espaços que geralmente não são ocupados por Drag Queens aqui no Rio de Janeiro uhum. e gravar essas historinhas, esses clipes, né? É, e esse da Fira de São Cristóvão foi o nosso primeiro vídeo, da onde saiu eu, eu eu vou deixar um link em algum lugar aqui, ah, até a final. A gente. Que é, eu, eu, eu amo esse vídeo, ele é muito lindo. Tem a Coquendra fazendo a, a canibal, a Hura é, sendo Hura. A Coquendra sendo a Coquendra, a Hura sendo Hura. É. O público votou, muito obrigado. E beijo público. Beijo público. assistir também. Pessoas, as pessoas, a internet existe enquanto pessoas. Isso é interessante. Existem pessoas por trás disso. Fui para São Paulo, chegamos no, no festival e estava muito muito bem produzido e lotado. Estava cheio. Tava, o espaço era muito grande, então eu tive a sensação de que estava vazio. Mas depois que, do palco a gente foi tendo a noção é, de como as pessoas estavam se agregando nos palcos uhum. e tava, tava bem cheio. Bem cheio. E estava muito bem produzido e tinha muita pop maravilhosa e eu tava amando aquilo. É, tinha Sério, assim, tinha, tinha muita bicha dando muito close. Eu tava com um pouco de pressa aquele dia, eu acho que tava um pouco ansiosa na verdade. E eu fiquei me sentindo muito acarinhada porque tava tudo muito bem produzido. É, as meninas, as cinco meninas que estavam é, para se apresentar com os seus acompanhantes, todo mundo num clima muito. É, Muita mistura. Quem eram mesmo. As meninas? Era a Verusca que tava com a Malona, inclusive. Verusca é maravilhosa, beijo. Amo. É... Essa linfeta. Isabela Rockfeld Eu não vou lembrar o nome de todo mundo. Isabela do Sul. Do Sul. Beijo, que Isabela, é... mãe. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, ela é uma... já vi show eu não, dela não fazendo ela. Lady Gaga. Ela é maravilhosa enquanto pessoa, assim. Ah, uma pessoa ela, eu Ela tava chorando no canto. Ah. E aí eu fiquei assim, tipo, gente, e ninguém tava perto dela. Aí eu fui me chegando assim, aí eu, tá tudo bem. E ela tava emocionada. Ai, que fofo. Ela tava, tipo, só emocionada. oh E linda. E aí depois no camarim ela continuava achando. Eu falei, já, bicho, já passou. Agora já deu. <risos> Agora já deu, então, né? Era tipo, fofinha na primeira vez. Não, ela foi incrível, assim, muito fofa. E contando pra gente da cena lá em, em Caxias, é, que eu achei que é mentira. Porque ela disse que era um drag queens que todas se amavam. Mas esse existe no Rio de Janeiro. É. E... e mais umas bichas lá, que é, não importa É não, vocês. As meninas estavam lá todas E eu tinha feito uma aposta Para esse, esse festival Eu tinha é, desenhado uma performance Umas duas semanas antes E escrevi ela, montei, escolhi a música Desenhei o figurino E eu não sabia onde ia fazer E aí quando chegou o convite do Milkshake Eu só consegui pensar em fazer essa performance Só que era uma música lenta Para um festival de pop assim, Majoritariamente de pop uhum. E aí eu fiquei pensando, isso pode dar muito certo, ou isso pode dar muito errado. É... E você faz apostas. E eu faço apostas. Pensei, não tem nada que perder. tava em um jogo aqui, uma viagem para a Holanda com a acompanhante, um título de Rainha Brasil, coisa pouca, assim. Coisa, coisa que você pode conseguir por mais do Coisa que próprio. eu pensei, ah, não vai fazer falta na carreira da pessoa. E eu fiz, eu fiz essa aposta, eu fiz, uma, eu fiz Believe, da Cher, uma versão bem lenta de piano. E deu super certo, deu super certo. E acabei ganhando, era um júri composto por Miss Biá, Ikaru Kadoshi, é, Ritter Van Hunt, Penelope Gin. Só gente foda. E elas votaram em mim. Eu fiquei achando que quem tem um problema, quem faz drag realmente tem um problema mental. Você não acreditou. <risos> Inclusive. Assim, eu sou boa, eu sou boa, mas naquele dia eu achei que.. que o, que o baixo cabelo ia, ia ganhar. Tava fazendo mais sentido, talvez. Mas, aparentemente, a performance deu certo. E detalhe que eu vou contar de primeira mão, só para vocês não, não entende nem pro mim. Globo. É, eu não ensaiei a performance porque não deu tempo. Então, eu eu desenhei a performance, eu e pensei... na tipo, tá batendo essa bicha. Eu pensei a performance e eu ensaiei ela mentalmente. Eu fiquei, tipo, repassando ela. Mas a emoção é o melhor ensaio, né? É, e Quando a gente não você sabia entra... como era o palco, né? Então, eu não tinha como, de fato, conseguir ensaiar alguma coisa. E era uma passarela bem pequena, então não tinha, de fato, era basicamente ficar parada. E andar pra frente ficar parada são duas coisas que eu consigo fazer Em drag, em boy, então foi tranquilo Foi, foi ela, exatamente foi, o que que isso, seu negócio botar, Ah, essa menina que se performou e ficou parada Parada eximiamente, é, assim Tá é, perfeita Pra você que quer ficar parada, esse é um bom festival pra você. Drags que andam pra frente Sim Tem, tem mercado pra isso Tem, vai pro Holanda estamos falando aí, ó Falando em, em mercado e festival, vocês estão organizando o um festival? Estou organizando o um festival. Você e mais pessoas, né? Você não, tá fazendo Não, sozinho. só eu. Só eu, sozinha. Teu um cu, viado. Te juro, só sozinha. Tem outras... é a Miranda e Outras Drags, que chama o festival. Uhum. Lebrão e Outras Drags. Sei. Pô, podia ter mudado o nome, né? Pra ter colocado Miranda e Outras Drags. Você pode criar um CNPJ, assim. É, pessoa jurídica. Nossa, é o um recibo do cartão. Miranda, Miranda e, e outras drags. drags Gosto, gosto Pelo milkshake eu tô indo pra Holanda final do mês que vem Pra performar no milkshake no festival, festival Em Amsterdã E voltando a gente vai fazer O Biscoito Drag Festival Que é o festival carioca de drag Que é organizado por Luciana Meneghel, Coquendra e Miranda Lebrão. Vamos fazer três dias É um final de semana do dia 7 de setembro Cheio de atividades pra drags E atividades para o povo que gosta de ver drags então, vai estar bem diversificada. A gente vai ter uma abertura com uma exposição com drags cariocas. É... Expostas. Expostas. Então que é vão... maravilhoso, Elas ideia. vão estar Amei. expostas lá para o pessoal poder visitar. Vamos ter algumas entrevistas e algumas homenagens a algumas drags aqui da cidade também. Vamos ter oficinas de maquiagem, perucaria e de dança. Então, quem gosta de fazer voguing essas coisas... E quem eu, quer aprender eu, a fazer, Eu, inclusive, vou fazer a oficina de voguing. Pra ver se você pra, faz mais e andar pra, pra frente com tá parada. se eu consigo andar com mais graciosidade, talvez. Entendi. E sábado à noite a gente vai ter uma festa, é, com 15 performances, eu acho, com também drags daqui. a gente tá tentando... Inclusive, você que está assistindo esse vídeo e quer performar, ligue já. Eu quero. Ah, não pode falar ligue já. Porque Como As pessoas pode? não sabem a referência do League Já. Não sabem que elas são novas. Mande um e-mail já. Ah, bicha, manda um contato. WhatsApp já. WhatsApp já. Me chama, eu vou. Eu performo quase direitinho. É, então, a gente tá. É. É. É. Tá. Eu tenho vídeo pra comprovar. Bota o VT. Louca? <risos> Sexta, sábado e domingo. No domingo a gente vai ter o Drag Brunch, que vai ser um brunch. Brunch é tipo café da manhã com vodka. Sim. É basicamente isso. Com drags. E vai rolar um bingo. Bingo é minha área de vai dia drag. Um domingo, bingo, bingo, estarei lá. Porque a gente quer contemplar as senhoras. E domingo à noite a gente faz a... o fechamento do festival. Aonde? Aonde? O que, concurso, que, que acontece, domingo? Gente. A Queen's o concurso. Oi! Cadê? Eu sou o Baby Love? Não, não sou. Graças a Deus. Vem faz a participação. Chega faz cá. Faz a participação. É uma cruza. De Hello. malandro da Lapa com bomba Gira. Maravilhosa. É o senhor Lebrão, que faz é. montarias melhores que a minha. Eu tenho uma raiva dessa Ele que faz gente... montaria boa. Ele Menina, é, um, boa. Ele é um, um, um drag king boy excelente. Você tá na parada do steampunk ainda? Não, já, já superei algo. Então me dá todas as peças, obrigada. <risos> tá bom, que você não é a convidada não, pode ir embora, tá? Isso, tchau, tchau, tá marido. Né? muito obrigada. É, é bom dizer, eu, eu gosto desses momentos, que assim, até assim você encontra o amor. Tá, eu só queria fechar fazendo uma pergunta trágica, porque eu sou essa pessoa que faz perguntas trágicas. Como é ser uma drag queen da Marinha? É, é bom. Eu tô pensando em história triste pra contar, mas eu não tenho, na né, real. Então, é, tá a minha tá história tranquilo. é essa. É, a Marinha é um espaço... É, é militar, é uma das Forças Armadas. Se vocês é. não entenderam, o cavalo dela trabalha... ou Trabalho. trabalhou? Trabalha. Trabalha ainda na Marinha. É. Eu sou oficial da Marinha, sou piloto de formação. E... nunca tive problemas na Marinha, assim. É, as pessoas já falaram coisas pelas minhas costas, porque babacas sempre fazem isso. Uh, mas falta, eu nunca falta tive... originalidade e coragem uh, sempre né falta muita coragem na real assim as pessoas gostam de falar mas sempre pelas costas mas eu nunca tive nenhum tipo de problema é, tanto para trabalhar para conseguir trabalhar quanto para existir dentro da marinha enquanto um homem gay então assim jantares de, de coisas de trabalho jantares da marinha e tava sempre com o meu acompanhante que geralmente era um boy contratado que aí já que é a a gente exibe padrões mais, assim, de tipo, qualidade. Mais, é, mais ISO 9001 e sempre foi muito tranquilo, eu não, eu não, não tenho não tenho histórias assim, eu não tenho marcas com a Marinha nesse sentido o que é ótimo, porque a gente está é sempre acostumado a ter histórias ruins para contar né? o que não quer dizer que não existam histórias ruins, mas é bom a gente ter vivências que fogem disso, que é uma boa notícia, eu acho. É, indica o trabalho? não sei, eu, talvez não, mas é, nunca vivi, nunca sofri homofobia dentro da, da Força Armada. Mais do que se fosse fora, né? Mais do que fora. Pra mim sempre foi, sempre foi um espaço normal, nesse sentido de. Da normalidade de, de que a gente da tem. Da normalidade né? pra trabalhar. Então era só isso que eu tinha pra perguntar. Vão obrigado, ao Melissa. Biscoito. Se você tiver dinheiro ou estiver na Holanda, vá ao ah, milkshake Fest. Vamos lá. Tá. Ah, Muito obrigada por estar obrigado, aqui. Obrigada, me receber muito na lá. sua casa que, né? bom que Com a sua ele. avó. É, e até o próximo chá de Melissa com uma pessoa nem tão importante assim. Olha, gente, a quiche que a, que a demônia fez. Ponto, o para crédito é a quiche. Ó, isso é a quiche que eu vou comer agora. Então, se você vai ser convidada do chá de Melissa no futuro, esse é o parâmetro que você tem, tá? O que fazer? A Kit na verdade foi a vencedora do, do concurso Eu <risos> do tô aqui concurso. só pra carregar ela